Vamos trabalhar hoje nossos glúteos lombar bem trabalhados, utilizando uma cadeira. Deixa eu só falar uma coisa: você que não me conhece, eu sou o professor Emílio Júnior. Recentemente tentaram roubar esse meu canal aqui e aí bloquear e apagar alguns vídeos. Mas, para a nossa segurança, eu montei um novo canal onde eu irei fazer todas as lives desse novo canal. Então, você vai lá embaixo, nos comentários, clica no link que eu disponibilizei. Lá nesse novo canal tem um vídeo explicando como é que aconteceu tudo. Aí você clica em inscrever-se e clica no primeiro sininho para receber todas as notificações, tá bom? Que aí você vai receber as notificações e vai acompanhar as lives. Quero fazer as lives junto com você. Vamos utilizar... Uma cadeira. Mas se você não tiver cadeira na sua casa, tem aquela janela, tem a mesa, tem um sofá, tem um móvel que você possa encostar, pelo menos a mão, para manter o equilíbrio, perfeito. Não fique preso a uma cadeira não, tá? Vamos lá. Vai fazer o seguinte, ficar próximo à sua cadeira ou o seu móvel, que você tiver aí, e você vai projetar um pouco o seu corpo à frente, dessa forma aqui, Fazer a extensão da sua perna atrás e volta à posição inicial. Extensão da perna atrás e volta à posição inicial. Depois eu vou mostrar as variações que nós iremos fazer aí utilizando a cadeira. Primeiro vou fazer um mínimo desse daqui para ambos os lados e depois a gente vai fazendo as variações. Presta atenção. 3, 2, 1, comigo. 1, 2, 3... 4, 5. dou a perna. 1, 2, 3, 4, 5. Sentiu que quando você faz esse movimento você trabalha bem os seus glúteos? É isso que você tem que fazer sempre. Trabalhar os seus glúteos. Não se preocupa com cargas elevadas. Se preocupa em trabalhar os glúteos. Vou ensinar uma outra metodologia, ainda utilizando este mesmo exercício. Só que essa metodologia vai trabalhar a isometria. O que é a isometria? É como você fica parado, sustentando o peso o máximo de tempo que você conseguir. Então, vamos lá? Segurou. Três, 1. um. Eleva e segura. Assim, com a perna esticada. Vai lá. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só conseguir 9 segundos. Vamos com a outra perna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Conseguiu ver a diferença? Claro. Quando você faz isometria, você vai sentir um pouquinho mais a sua lombar trabalhando. Seu glúteo vai ficar bem duro, bem contraído. E a sua lombar vai doer um pouquinho mais Isso é normal Vou mostrar uma outra variação Seria a terceira variação deste mesmo exercício Onde você, além de trabalhar o glúteo Você vai trabalhar a parte de trás da sua coxa Tirando aquelas sabe aquelas gordurinhas localizadas Lembrando que gordura localizada Você também só retira realmente com o cardápio alimentar então tem uma reeducação alimentar e tudo Mas vamos lá Vai fazer o movimento da seguinte forma. Vai fazer a extensão da perna, flexão, volta, desce. Subiu, 2, volta, desce. Subiu, 3, volta, desce. Subiu, 4, volta, desce. Subiu, 5, volta, desce. Mudou a perna, subiu, 1, um, volta, 10 subiu 2 volta 10 subiu 3 volta 10 subiu 4 volta 10 subiu 5 volta 10 Escreve aí nos comentários para mim desses essas variações. Quais delas que você sentiu mais? Se foi essa última aqui, na verdade não é a última, ainda tem mais uma que nós vamos fazer ou se for as outras. Aí você fala para mim qual que você sentiu mais. Essa agora, eu acredito que seja a que mais dói para trabalhar bem a musculatura posterior. Você vai sentir cãibra. Se sentir muita cãibra, aí você para imediatamente. Mas lembrando, toda e quaisquer que sejam as atividades físicas que você deseja fazer, tu tem que ter a liberação do seu médico. sabe disso. E além disso, também tem que ter... Tem que ter a orientação e supervisão de um profissional de Educação Física. Isso é muito importante relembrar sempre vocês. Vamos lá. Esse daqui é o que mais dói, mas é o que eu mais gosto. Vai simplesmente flexionar a perna e segurar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Por que eu fiz só seis segundos? Que doeu para caramba. Aí você vai falar assim, mas professor, eu fiz e não sentir nada. Sabe por que você não sentiu? Vou fazer com a outra perna seis segundos e vou explicar o que leva algumas pessoas a sentirem muito e o que não faz as pessoas sentirem. Vamos lá, com a outra perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Caramba, dói muito. Vamos lá agora. Vou dar as explicações para você que não sentiu a dor. primeira coisa que você tem que entender é o posicionamento. O joelho não está nem à frente e nem muito atrás, ele fica na lateral do outro joelho, assim. Quando você faz esse movimento, você tem que tentar encostar o seu calcanhar assim, como se você quisesse encostar o seu calcanhar no seu glúteo. Puxando é fácil, aqui, encostei, tranquilo. Mas imagina você fazer isso tensionando a sua perna, tipo assim, Puxa mesmo, sente essa musculatura como se estivesse querendo arrebentar. E a todo momento você contrai, todo momento você contrai. Não relaxa, o que é relaxar? Relaxar seria isso, ó. comecei a fazer contraindo, querendo encostar. Ai, tá doendo, tá doendo, relaxou. Não, não, puxou... Puxa mesmo com força e continua, contando, sempre puxando, sempre contraindo o máximo que você puder. Eu garanto a você que este exercício é o que mais dói e é o que mais vai gerar resultados e re resultados reais se você tiver aquela paciência e periodicidade, sempre está fazendo esse treinamento, você vai conseguir atingir seus objetivos. Gostou? Se inscreva, dê um joinha. É muito importante que você se inscreva nesse canal e no outro também. Até nosso próximo encontro!